Olá, eu sou a Maria do blog Lava Maria e a Jéssica mandou-me um e-mail a semana passada a pedir para eu me ensinar a criar um blog. Eu já tenho um blog há 7 anos, por isso tenho muitas dicas para vocês, por isso o vídeo de hoje vai ser sobre 10 passos para vocês criarem um blog de sucesso. Por isso, se vocês estiverem interessados, é só continuar a assistir e espero que gostem. Antes de começarmos os passos, eu só quero dizer que para ter um blog basta ter um telemóvel, um computador ou um tablet, qualquer coisa que vocês possam escrever e mandar para a internet, por isso não é preciso grande coisa, vocês até podem ir à biblioteca e utilizar o computador de lá, por isso é sempre possível ter um blog com o mínimo de coisas possíveis. Ok, o primeiro passo, uma coisa que é muito, muito importante, é saber o tema do vosso blog. Se vocês gostarem de cozinhar, vocês podem fazer um blog de culinária, se vocês gostarem de moda, vocês podem fazer um site de outfits do dia, se vocês quiserem me ensinar alguma coisa sobre alguma coisa específica, vocês podem criar um blog de tutoriais, ou só como no meu caso, vocês podem fazer um blog sobre tudo e alguma coisa. Este passo é muito importante porque vai-vos poder ajudar a escolher o nome do vosso blog, por isso esse seria o segundo passo, que é escolher o nome do vosso blog. O nome do vosso blog é também muito importante porque vocês têm que conseguir, com o um nome, descrever quem vocês são e quem o que é que o vosso blog vai tratar? Por exemplo, no meu caso, eu sou o Lava Bom Maria, ou seja, não tenho um tema específico, é sobre mim, mas também sobre as coisas que eu posso ensinar para vocês, ou seja, é o meu modo de ver o mundo, daí o nome do meu blog, por exemplo, se for um blog de culinária, vocês podem inserir no nome do vosso blog coisas relacionadas com culinária, com receitas, peguem numa caneta e num papel, escrevam no papel várias ideias para os nomes dos vossos blogs e de certeza que vocês vão encontrar um perfeito. Já temos o tema e já temos o nome do nosso blog, por isso agora vamos fazer um logo. O logo vocês podem criar em qualquer editor de imagem, mas eu vou agora mostrar-vos como é que vocês podem criar no PixArt, que é uma app que vocês... Usam muito e gostam muito, por isso queria mostrar como é muito, muito, muito fácil. A primeira coisa que vocês têm que fazer é clicar no botão desenhar e escolher um tamanho. Eu vou escolher o tamanho da capa do Facebook porque é um tamanho bastante aceitável. 800 e tal pixels por 300 e tal pixels, por isso é fantástico. Agora o que nós vamos fazer é uh, ver se temos uma camada livre, se tivermos vamos ao texto e vamos escrever o nome do nosso blog e colocar na nossa tela esse nome. Agora eu vou adicionar uma camada nova e vou fazer um retângulo. Por isso, eu vou clicar nas formas geométricas, vou colocar o retângulo, só o traço, um, e vou fazer um retângulo à volta do nosso logo. E depois, se vocês quiserem colocar uma pequena descrição no vosso logo e eu vou retirar uh, do meu retângulo que eu criei agora uma parte para conseguir colocar lá um texto, por isso eu vou à borracha e vou colocar nas formas geométricas vou colocar em preenchimento, vou fazer um retângulo sobre o nosso retângulo e ele vai transformar-se numa borracha retangular e vai nos iluminar as coisas muito direitinhas, muito geometricamente e vai ficar perfeito vou colocar uma camada nova, vou a texto e vou escrever logo, vocês podem escrever a descrição que vocês quiserem e depois vou colocar nesse espacinho que eu iluminei do retângulo e acho que fica mesmo muito bem. E para ficar bem em todos os blogs com todos os tipos de cor, o que nós temos de fazer é iluminar a nossa camada de fundo que está branca e transformá-la em transparente. Se o vosso blog for azul fica bem, se o vosso blog for cor rosa fica bem e não fica com esse retângulo branco que ficaria um bocadinho feio e assim fica perfeito. Por isso é só para mostrar que vocês podem usar o Pixar para fazer os vossos blogs é muito simples e é uma muito fácil de utilizar, por isso vocês podem desenhar uns exemplos no papel e depois passar para o PixArt e depois passar para o vosso blog. Ok, já temos imensa coisa, agora falta criar o nosso blog numa plataforma. Eu já tenho um blog há 7 anos, como eu vos tinha dito, e sempre usei a plataforma Blogger e nunca tive problemas com ele e é completamente grátis, por isso eu aconselho-vos imenso. Vamos primeiro criar a nossa conta e criar o nosso blog. É mesmo muito simples, vocês só precisam de ir a blogger.com para ter um blog vocês precisam de uma conta da Google, se vocês tiverem é só entrar com a vossa conta e criar um blog, mas se não tiverem, vocês só precisam de criar uma conta nova, colocar o vosso nome, colocar a vossa idade, colocar tudo e mais alguma coisa e é tão fácil quanto isso, vocês só precisam de colocar esses dados todos e clicar em criar um blog. No quinto passo estamos a falar então sobre a decoração. Mas, vocês não perceberem muito sobre HTML e CSS, não há problema, porque o Blogger tem uma zona que é só de templates e vocês podem escolher o que vocês gostam mais e ir modificando algumas coisas muito facilmente como colocar a vossa foto, colocar o vosso logo e o Blogger uh, funciona mesmo muito bem e é muito fácil de utilizar, por isso vocês não precisam se preocupar com nada. Mas, se ao longo do tempo vocês quiserem modificar algumas coisinhas, vocês podem sempre ir ao meu Blog. E ir aos tutoriais para vloggers e encontrar algo que vocês querem. Se por acaso eu não tiver um tutorial disso, por favor deixem nos comentários uh, o que vocês querem que eu ensine, que eu ensino para vocês sem problema nenhum. A decoração do blogger também é muito simples, porque vocês encontram em qualquer lado templates de blogger gratuitos, por isso só precisam procurar por blogger template free e de certeza que vocês encontram alguma coisa que seja ao vosso gosto tentem só que a decoração do vosso blog coincida com o vosso logo e com o vosso tema para ficar completamente perfeito Ok, já temos o nosso blog, por isso agora precisamos de ideias para posts eu às vezes tenho ideias assim do nada estou a andar de e tenho uma ideia e preciso ir a escrever logo por isso eu aconselho-vos a ter uma aplicação de uh, notas no vosso telemóvel de certeza que vocês têm e sempre que vier uma ideia vocês se inscrevem ou se preferirem vão logo ao site e colocam o um título e começam a escrever algumas coisas nos rascunhos, porque assim vocês têm mais facilidade a não se esquecer de uma ideia e depois conseguem muito facilmente continuar o vosso post e publicar. Se vocês não conseguirem começar e não tiverem ideias para primeiros posts, não se preocupem, eu fiz uma folha gigante com ideias que vocês podem utilizar e tem ideias para blogs que sejam de moda, de fotografia, de culinária, de beleza, por isso vocês têm muitas muitas ideias e se vocês quiserem imprimir essa folha ou tirar apenas algumas ideias só precisam de ir ao primeiro link que está na descrição e descarregar essa folha, por isso não se preocupem, eu tenho muitas ideias para vocês e se vocês não conseguirem começar vocês têm sempre esse papel para algumas ideias. Ok, agora a próxima parte é escrever e publicar. Escrever é mesmo muito fácil no Blogger, vocês só precisam de carregar em nova mensagem, escrever o título, escrever o texto, colocar imagens também é muito simples e agora também dá para colocar emojis. Vocês têm todas as ferramentas lá para vocês e é muito simples de escrever um post, depois para agendar só precisam de ir à zona de agendamento e tem lá um calendário e vocês podem colocar o dia e podem colocar a hora e depois é só clicar em agendar ou se vocês quiserem publicar na hora é só clicar em publicar por isso é mesmo muito simples de utilizar e escreva muito muito muito deixem nos rascunhos se vocês tiverem várias ideias e agora vamos para o oitavo passo que é publicar todos os dias eu sei que parece uma coisa muito impossível mesmo muito muito impossível mas é completamente possível há muitos bloggers que fazem isso e eu já consegui fazer isso durante um ano inteiro por isso não tive mesmo qualquer tipo de dificuldade o que eu fui fazendo é escrever todos os dias sempre que me lembrava de alguma ideia aos rascunhos e começava a escrever e acabava se sempre por ter postos para todas as semanas, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem pôr por categorias, ou seja, segunda pode ser outfits, terças pode ser reviews, quartas pode ser uma receita, quintas pode ser sobre um dia que se passou que vocês gostaram mesmo muito, sexta pode ser outra vez um outfit, sábado pode ser sobre as séries que vocês estão a ver nesse momento, domingo pode ser uma espécie de diário do que vocês fizeram na semana toda e com fotos a acompanhar o vosso texto e assim vocês têm mais facilidade a preencher a vossa semana porque vocês sabem que tipo de categorias e que tipo de postos têm que ir para dias específicos. Por isso fica sempre muito mais fácil de conseguir fazer todos os dias. O nono passo é criar redes sociais para complementar o blog. Vocês podem redirecionar o vosso público de, do Instagram e do Facebook para verem o vosso blog e assim recebem muitas visualizações. Um, eu acho muito importante vocês terem pelo menos o Instagram e o Facebook. Coloquem essas duas redes sociais com o nome do vosso blog para as pessoas saberem que são vocês. Com essas contas, por isso. E acho que é muito importante ter várias redes sociais para vos ajudar a crescer tanto no blog como nessas redes sociais, por isso mantenham-se ativos e sempre que vocês tiverem um post novo, não se esqueçam de mencionar no Instagram e no Facebook. Ok, o décimo passo é visitar outros blogs e responder sempre a todos os comentários que os vossos seguidores vos deixam, que é mesmo muito importante estar ativo e mostrar que vocês se interessam e vocês se preocupam, por isso. Sempre que alguém nos deixar um comentário, respondam. E se for um blogger, visitem o blog dessa pessoa e deixem o vosso comentário. Tentem não deixar comentários como toda a seguir, segue também, porque mostra que vocês não leram o post dessa pessoa e é um bocadinho chato. Se vocês lerem o post dessa pessoa e mandarem um comentário relacionado com esse post e depois deixarem na última linha o vosso blog, é mesmo muito melhor, porque assim vocês vão fazer publicidade, mas não é uma publicidade de spam. Vocês estão a contribuir para o blog dessa pessoa e assim podem deixar uma publicidade mais discreta e menos chata e os seguidores destes blogs podem ver o vosso comentário e ver que vocês têm um link e visitar o vosso blog e assim vocês conseguem gerar muitas visualizações e também novos subscritores o que é ótimo. Como eu vos disse eu tenho um blog há 7 anos por isso eu tenho muitas dicas para vocês em termos de começar as vossas primeiras parcerias a criar um giveaway que funcione mesmo muito bem, que chame muitas pessoas e eu não sei se vocês querem mais conteúdo deste, eu não sei se vocês têm blog, se vocês tiverem blog ou se vocês começarem blog com este vídeo, deixem no comentário o link do vosso blog se vocês tiverem, assim eu consigo visitar os vossos blogs e também toda a gente que estiver a ver este vídeo vai conseguir visitar os vossos blogs, por isso acho que é uma ótima ideia, interajam uns com os outros nos comentários e vamos crescer com os nossos blogs, se nós chegarmos aos 250 likes, eu vou saber que vocês querem uma segunda parte deste vídeo, não se esqueçam de subscrever porque é muito importante para o canal e vemos no próximo vídeo.